chamada modernidade, que é mais um desses termos didáticos inventados pelos historiadores. Então, as coisas já mudam um pouco de figura, porque há outras teorias, inclusive a ideia de ciência moderna, que instaura um outro campo epistêmico para a gente pensar a ação humana, as ideias... E, e as mulheres começam também a aparecer é, de um outro jeito. Não dá para dizer que no período chamado moderno, do século XVI ao século XIX, digamos assim, não dá para dizer que as mulheres tiveram mais espaço do que na Idade Média. É, isso seria tratar de maneira moralizante é, essa, essa divisão dos tempos históricos, e seria desconsiderar a riqueza da vida das mulheres e do seu pensamento, das suas práticas, dos seus saberes, nesse período medieval. E Mas há, sem dúvida, várias mulheres, com o avanço da imprensa e, e da produção dos livros, da produção dos textos, e também por ser um tempo histórico mais próximo de nós, e por ser, nesse caso, por ser um período é, posterior ao momento mais dramático e trágico da Inquisição, em que, pese que há, em vários países a Inquisição continuou durante muito tempo, e ela sempre volta né, no, no cotidiano das instituições, as, as Inquisições andam por aí. É, mas dá para a gente considerar que, nesse período, nós temos mais história para contar, porque os documentos estão mais próximos da nossa época. E... Talvez, menos documentos tenham sido destruídos, é, mas, de qualquer maneira, há, as mulheres continuam ocupando esse lugar dessa negatividade, daquilo que está é, fora do espaço institucional de poder. Um exemplo muito interessante é uma mulher chamada Marie de Gournay, que foi da época do Michel de Montaigne, ali no século XVI, essa mulher, é, Michel de Montaigne, ficou famoso por ser o cidadão, o escritor que criou a ideia do ensaio. É um certo exagero também do cânone, porque nós poderíamos dizer que as mulheres já ensaiavam antes ao narrarem as suas próprias histórias, porque qual é a definição de ensaio do Michel de Montaigne? O ensaio é uma tentativa de e o ensaio é uma vontade de dizer, o, o, ele diz, eu sou a matéria dos meus ensaios, é, desse texto que se cria a partir da própria experiência, por que não dizer o que eu penso? né E as mulheres, no passado, citei a, a Cristine de Pizan, já estava fazendo isso. Mas, enfim, essas são definições que se tornam tradicionais, de manual, esses clichês aí que surgem também é, da pesquisa... É, acadêmica, vamos chamar assim, são esses lugares comuns né, que os professores costumam repetir, os alunos também repetem, assim, é pouco preciso, talvez muito impreciso. Mas essa Marie de Gournay ela foi uma mulher que escreveu é, em nome dos direitos das mulheres, mais uma vez, todo tempo as mulheres tiveram, todo o tempo as mulheres tiveram que recuperar a, a busca pelos seus próprios direitos, afirmar uma busca pelos direitos, e o direito básico afirmado pelas mulheres era o direito à educação. Essa Marie de Gournet, enquanto seu amigo Michel de Montaigne ficava famoso, elogiado, é, tratado como uma figura fundamental da história do pensamento, ela que escreveu coisas muito importantes foi tratada como uma solteirona, enfim, louca e infeliz. Muito comum que se faça isso com a imagem das mulheres no passado, também para destituir a importância que essas mulheres pudessem ter ou que os seus textos pudessem ter. Então, isso faz parte de uma misoginia que é estrutural, que faz parte do machismo estrutural e que se instaura para além da vida também na construção de uma pesquisa é, ou de um contexto de pesquisa totalmente interessado em... É, reafirmar o, o machismo como uh, elemento do cânone, da construção do cânone. Então, é, pensar em Marie de Gournay, que era uma mulher que discutiu o conceito, por exemplo, de natureza humana, que pensou que as mulheres e os homens eram iguais do ponto de vista da, natu da natureza. Isso, aliás, também já estava presente na discussão da, da é, Christine de Pizan, é, nesse caso, uh, a, a colocação dessas mulheres diz de respeito sempre é uma reivindicação de que seja reconhecida uma igualdade de natureza em relação aos homens e, e que seja dado, então, às mulheres um direito de existir como sujeitos dentro da história, uh, a partir também uh, desse desse reconhecimento do seu lugar uh, em, em termos de igualdade. A Marie de Gournet também dizia que a educação podia corrigir as diferenças de nascimento. Ou seja, ela não considerava que, existia, que existisse uma diferença de natureza, mas que na vida concreta, na vida civil, na vida diária, é, muitas diferenças iam sendo construídas. Então, evidentemente, uma pessoa que tivesse estudado seria diferente de uma pessoa que não tivesse tido acesso aos estudos, mas ela colocava que o acesso aos estudos é, corrigiria as desigualdades. Foi uma primeira pensadora, digamos assim, da desigualdade, mas nós podemos dizer que todas as filósofas desse proto-feminismo, desse tempo anterior à determinação específica do feminismo, todas elas foram pensadoras que discutiram o conceito de desigualdade. No caso da Marie de Gournay, nós podemos dizer que, e junto com todas essas outras proto-feministas de sua época e a Cristiane de Pizan, que nós citamos aqui, é, a gente pode considerar que elas levantaram a questão da desigualdade de gênero, ainda que também não dispusessem do termo gênero para fazer essa discussão naquela época, porque o termo gênero vai, ser, vai aparecer como categoria analítica só no século XX, nos anos... É, mais ou menos nos anos 70, mas é, vamos considerar que essas pensadoras dessa época já tinham percebido a questão da desigualdade, já estavam tematizando a desigualdade no que concerne a um tópico da, da filosofia da época, que era o tema da natureza humana, e, e que essas pensadoras também levantaram o problema da desigualdade de um modo geral. No caso da Marie de Gournay, isso é visível, porque a questão da educação serve para corrigir a própria história. Então, o direito à educação é um direito social ao qual as mulheres deveriam ter acesso. Nesse período moderno, nós não podemos é, deixar de lembrar de uma mulher muito importante, chamada, que é uma inglesa, chamada Mary Wollstonecraft. A Mary Wollstonecraft era uma feminista muito importante, uma mulher que também foi educada numa família burguesa, é, não era tão rica que fosse obrigada a se casar, é, não era também tão pobre que fosse obrigada a servir como criada no sentido dos trabalhos braçais. Ela foi educada numa família, pequeno-burguesa, em que os pais é, a ensinaram a ler e escrever. E era muito comum nessa época que as famílias que não eram abastadas é, dessem um tipo de educação às suas filhas para que elas pudessem também receber algum tipo de sustento, de dinheiro, enfim, para o seu próprio sustento. Nesse caso, a Mary Wollstonecraft foi preceptora. Uh, Imaginem nesse período em que as escolas ainda não existiam, na maneira como nós viemos a conhecer mais tarde. E as famílias uh, uh, burguesas e as famílias aristocráticas contratavam essa figura da professora que vai em casa. Então, a Mary Wollstonecraft fez isso. Além disso, ela é, recebeu valores, dinheiro, enfim, para... Para escrever em, em jornais, e nessa época os jornais já transitavam, e ela é, escreveu então como foi uma, uma primeira comunicadora, uma pessoa que escrevia para jornal, uma primeira blogueira, digamos assim. E tem um fato muito curioso da vida da Mary Wollstonecraft, que é o fato de ela ser mãe de uma mulher muito famosa e muito importante na história da literatura, que é a Mary Wollstonecraft Shelley, que era sua filha. Ela era mãe dessa menina que escreveu Frankenstein. Só que ela morreu dez dias depois de Mary Shelley ter nascido. E a Mary Shelley depois até é, concluiu certos textos deixados pela sua mãe. Mas vem, então, Mary Shelley vem também de uma tradição familiar de mulheres que eram envolvidas com os textos. É uma ironia do destino que uma mulher como a Mary, a Mary Wollstonecraft Mary Wollstonecraft, tenha vindo a morrer de, enfim, do parto. Uma mulher que foi também uma é, fervorosa defensora dos direitos das mulheres. É, quanto ao seu pensamento, nós podemos ler os textos que ela deixou, os seus escritos políticos, reivindicações sobre o direito das mulheres, que é do final do século XVIII, e, nesse texto, a Mary Shelley, que tem um jeito de escrever super irônico, super direto. De um modo geral, as, as feministas escrevem muito bem, uh, até porque, para que esses textos sejam observados e respeitados, levados a sério, elas têm que ser muito boas de argumentação, de expressão, porque uma mulher que escreve sem ser melhor do que os homens não é vista. Então, a Mary Shelley escreve muito bem, é muito contundente do ponto de vista retórico e ela escreve para as mulheres. E quando ela escreve para as mulheres, ela não escreve para fazer contato com uma mulher qualquer. Ela chama a responsabilidade, as mulheres, sobre o seu lugar. Então, ela fala, eu não estou falando com as mulheres para que elas pensem, continuem se achando uns bibelôs na vida dos homens. Eu estou chamando as mulheres para que elas sejam não figuras que vão disputar poder com os homens, mas para que elas possam se tornar donas das suas próprias vidas. Então, é, é um, ela representa um momento desses textos feministas em que, em que há uma busca pela, é, mais uma vez, né, uma afirmação do, da busca pelos direitos das mulheres, mas uma busca por esses direitos das mulheres que vai depender muito do modo como as mulheres mesmas se afirmam dentro dessa busca, então ela faz uma reivindicação pelos direitos das mulheres, que é uma reivindicação, inclusive, às mulheres para que as mulheres deixem de ser figuras que simplesmente ajudam a sustentar ou que fazem acordos com os machistas da sua, da sua época é, mais tarde, Simone de Beauvoir quando escreve o Segundo Sexo em 1949, vai retomar é, esse assunto, é, esse assunto das mulheres que fazem acordo com os homens, porque é um acordo sempre fácil, o acordo da servidão, o acordo de ser a a mulher de um homem, a esposa de um homem, enfim, a filha de um pai, a mãe de um de um filho, enfim, essa mulher que tem uma função, é, um papel a cumprir, e um papel a cumprir que não diz respeito à autonomia, da sua própria vida, mas de sempre, é, concerne sempre a servidão relacionada à sustentação da vida de um homem. Então, é contra essa obediência feminina que a Mary Wollstonecraft vai se, vai se rebelar. Nesse período do século 18 a misoginia iluminista está em alta. Então, se vocês forem ler Rousseau, contra quem a Mary Wollstonecraft é, se coloca, ou Edmund Burke, que é um inglês, que influenciou muito o pensamento de Kant. Se vocês forem ler esses pensadores, vocês vão perceber a sua misoginia. O Rousseau é curioso, porque Rousseau era um, um pensador muito interessante, que influenciou vários outros pensadores, é, com a sua defesa... É, da Revolução é, Francesa, com enfim, o seu pensamento é, iluminista, radical, é, que dizia da importância da igualdade, da fraternidade, que defendia um ideal de humanidade um, ultra-civilizada, relacionada a um, a um, a um avanço é, social, histórico e político. E, e tem uma coisa importante no Rousseau, que é o Emílio, quer dizer, é um personagem importante na obra do Rousseau, que é o Emílio. O Emílio é, uma, é um personagem filosófico é, que é construído pelo Rousseau para que a gente compreenda como é possível educar o cidadão ideal. Então, a, o ideal da cidadania é, é colocado, é personificado na figura do Emílio. E, e é curioso, Quer dizer, como educar o, o cidadão ideal, como educar esse homem para que ele seja um homem livre, emancipado, é, relacionado à liberdade, à igualdade, um cidadão no melhor sentido. No sentido que nós herdamos hoje, né? toda a nossa ideia de cidadania vem dessa época. No entanto, ele fala de uma outra personagem que se chama Sophie. E a Sophie é uma garota que é criada não para ser uma cidadão, uma cidadã em si mesma e para ela mesma, mas ela é criada para ser a mulher do Emílio. E é como se as mulheres não pudessem ter um lugar na história dessa humanidade universal, senão o um lugar de continuar servindo a um homem. E a Mary Wollstonecraft vai perceber isso e vai colocar que a luta das mulheres, as, as re, a reivindicação básica das mulheres tem que ser a reivindicação por fazer parte de uma humanidade, já que elas, as mulheres são metade da humanidade. E que há algo de precário na sustentação desses filósofos acerca do caráter universal é, da ética, da política, da sociedade, que eles colocam como sendo fundamental, à medida que eles excluem as mulheres desse jogo. Se vocês forem ler Kant, por exemplo, Kant fala... Kant é um pensador muito interessante, escreveu aquelas famosas três críticas, que são muito importantes até hoje. Crítica da razão pura, crítica da faculdade de julgar, crítica da razão prática. Mas uma coisa que Kant faz é falar muito mal das mulheres. É, do ponto de vista... Se a gente vai ler Kant, fazer uma leitura feminista de Kant, não sobra mais Kant nenhum. Porque o que ele diz das mulheres é de um grau de misoginia é, aterrador coisa que a gente não esperava de um cidadão que faz um uso radical da razão como ele pretende. Então, ele faz um uso radical da razão, mas no momento em que ele fala das mulheres, ele fala de uma maneira é, irracional, uma maneira é, talvez apaixonada, uma, fala mal de uma maneira apaixonada. É um misógino radical. E é, Kant é um desses pensadores, como todos os do século XVIII, que vão defender, e ele vai sistematizar e fundamentar, uma ideia de humanidade universal e um padrão universal para essa humanidade que estaria sustentado numa ideia de natureza da razão, a, a natureza racional do ser humano. E o ser humano como sendo, na figura de cada um dos, dos seus indivíduos, né? o indivíduo humano como sendo aquela, aquele ser que representa o todo, da humanidade, o todo da humanidade na sua própria constituição. A ideia de dignidade humana, por exemplo, é própria de cada, cada corpo, de cada indivíduo que existe, porque ele representa a, a humanidade na sua própria racionalidade. É, no fato de que ele é um ser humano porque é um ser racional. No entanto, Kant diz que as mulheres não. E aí fica ou um paradoxo para a gente enfrentar, ou é, uma precariedade da sua própria teoria. né? E, nesse caso, Kant escreve um texto... Ele escreveu muito mal das mulheres em vários textos, mas tem um que vale a pena citar, que é um texto que chama Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime na Diferença entre os Sexos. E, nesse texto, Kant fala do caráter nobre dos homens, de um caráter que é ético e estético, ao mesmo tempo, ele vai... É, afirmar um determinado modo de aparecer físico dos homens, quer dizer, um modo como os homens devem se vestir, inclusive, e o um modo como as mulheres também devem se vestir, se portar, é, que seria não relacionado à nobreza masculina, mas relacionado a uma ideia de beleza. E ali, nesse texto do Kant, a gente percebe como o ideal de beleza é machista, é branco, é europeu e sustenta uma ideia de racionalidade patriarcal. Se a gente faz uma leitura de Kant a partir dessa razão patriarcal, então realmente Kant não faz mais nenhum sentido é, para toda uma leitura do mundo mais avançada, uma leitura contemporânea é, que desconstrói enfim, esse tipo de paradigma preconceituoso. Outra coisa muito importante que existe para a gente entender essa época é que Kant é um divisor de águas. Kant está ali na passagem do século, final do século XVIII, passando para o século XIX. E nós temos esse chamado século XIX também para enfrentar. Os pensadores do século XIX europeu, é, não só do século XIX europeu, se a gente pensar na influência também que a produção de uma epistêmia europeia teve sobre os outros países, os, os países da, da, das Américas, os países asiáticos, africanos. É, se a gente pensar na questão da colonização que avança nas Américas, na África, na Ásia, é, esses pensadores eles estão meio que perdidos numa, é, vamos chamar assim, numa torre... De, de vidro europeia, então lá elaborando questões ultra metafísicas e, e essas questões uh, vão alimentar o direito, a ciência, as artes ao longo do tempo. Ora, o século XIX é o século também que surgem problemas imensos a serem enfrentados. É um século da angústia, é um século em que é, a irrazão é, surge com muita força. Certos pensadores do século XIX, como Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, esses pensadores vão começar a sinalizar para um conceito de inconsciente que vai ser super importante é, no desenvolvimento da psicanálise, que é das teorias, é, das novidades teóricas é, do século XIX, das mais importantes. Então é interessante a gente pensar no surgimento da psicanálise a partir é, do avanço, do crescimento, da importância, da dimensão do inconsciente ou da, da dimensão do irracional nessa época. E esse irracional sinalizando também para os limites da razão, que era, aliás, uma questão que já aparecia na obra kantiana. Mas é, eu acho que a gente pode pensar o seguinte, para resumir esse tempo. A psicanálise traz não só o machismo no seu bojo, mas também um questionamento sobre o lugar das mulheres, porque é a psicanálise que vai ficar atenta é, para o tema da fala das mulheres. O século XIX é o século em que toda uma ciência avançando e fazendo acordo com as teorias machistas do seu tempo vão inventar uma doença feminina chamada histeria. É, como se a histeria fosse uma doença só das mulheres e como se isso realmente fosse uma doença. É curioso que Freud, em que pese os aspectos é, machistas do seu pensamento, foi um, um pensador e um médico, afinal de contas, atento a, ao lugar das mulheres e à discursividade das mulheres que se produzia no contexto desse adoecimento, entre aspas, e é dessa relação com as mulheres histéricas ou as mulheres histerizadas pela cultura e pela medicina dessa época que Freud vai desenvolver a sua metodologia psicanalítica. Então é uma atenção ao discurso, ao caráter falso e à verdade que pode estar escondida nesse discurso que vai construir a psicanálise nesse período. E eu acho curiosíssimo que a gente pense também que nessa época as mulheres estivessem escrevendo mais do que nunca. Uh, existia já várias escritoras famosas na Europa, as irmãs Brontë, a Jane Austen, mulheres que vão escrever é, e que vão escrever muito. Há muitas mulheres já também avançando na, na busca pelos seus próprios direitos. Há um feminismo cada vez mais ativo que vai culminar logo no começo do século XX é, nessa... É, busca das sufragistas pelo direito ao voto. E eu diria, assim que o século XIX, se a gente pensar numa equação que envolve a psicanálise é, e toda essa filosofia do inconsciente, essa filosofia do corpo, se a gente pensar é, nesse feminismo, se a gente pensar também no desenvolvimento da imagem técnica, a fotografia o cinema, o cinema surge ali no final do século XIX, se a gente pensar nesse período, a gente entende por que que há um avanço tão radical do feminismo é, daí para frente. Quer dizer, há uma mudança radical na ordem da cultura, uma nova atenção à discursividade, novas formas de linguagem que envolvem as tecnologias e, e o feminismo que vai surgir, e também a filosofia de um modo geral que vai surgir, vai ser infinitamente é, mais radical do que jamais foi. Então é, há uma mudança muito importante é, nesse período que tem a ver com uma reflexão sobre é, novas textualidades, novas tecnologias, uma outra vontade, um outro desejo da linguagem é, que, ou um outro desejo que é construído dentro da linguagem e que vai colocar os sujeitos e as mulheres como sujeito num outro patamar. Mas aí a gente pode falar do século XX.